Todos os dias eu agradeço a Deus pela internet. Não é a internet que me empoderou. Não é a internet que trouxe um novo status quo para esse mundo da informação. Mais do que isso, a internet possibilitou vocês, tias e tios do Zap, fazerem uma revolução. Possibilitou a vocês comentarem com outras tias e ou tios do Zap do Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, possibilitou vocês construírem esse sonho nosso. E graças à internet, a memória não é mais apagada. Não dependemos de um registro da rede Goebbels de desinformação para sabermos o que realmente aconteceu no passado. E esse vídeo é recapitulando algumas coisas que o Dilma disse no passado que demonstra a total hipocrisia dessa mídia que vai fingir que não tá vendo. Então, por favor, apoiem o nosso canal, compartilhem esse vídeo. É muito importante que todo mundo fique sabendo o que tá acontecendo, certo? Ué, e as joias do Bolsonaro e os presentes do Bolsonaro? Aqui temos a internet, graças a Deus por ela novamente, resgatando o vídeo do Dilma. Vamos ouvir o que ele disse sobre os presentinhos que ele ganhou, certo? Sabe o que que é alguém sair da presidência com 11 containers? De... Opa! Opa! 11 containers! Incluindo uma espada de ouro que eu fiquei sabendo. 11 containers! Você tem ideia do que cabe dentro de um container? Agora se eu colocar tudo que eu tenho dentro da minha casa, não dá um quarto de um container. Certo? Não cabe, meu irmão. Vou colocar aqui a cadeira, o sofá e vai ficar o quê? Vai... Não tem como, o um container é enorme, certo? E é colossal, Acabam em toneladas dentro de container. Ele tá falando aqui de 11 fucking containers. Imagina quantas joias tem aí, quanto ouro tem aí, quantas obras de arte que nunca mais foram recuperadas. Ele não sabe onde foi parar, né? 11 containers. E ele fala isso se gabando. Sabe o que, que é alguém sair da presidência com 11 containers de acerto sem ter onde, pôr? Imagina o Bolsonaro com 11 containers e com uma joia que ele nem ficou, nem teve posse dessa joia. Ficou o tempo todo lá, né? nem, nem encostou, a, a, a Michelle nem ficou sabendo dessas joias. Imagina 11 containers. Vamos criar realidade? Tem que essa é aí com cadeira, com trono, com papel, com, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Ah, que maravilha, hein? É o que mais ganhou presente. Vamos fingir que isso não aconteceu? Vamos fingir que é só culpa do Bolsonaro? Mais uma narrativa escrota que eles passam o mês inteiro usando e agora que ficou feio para a esquerda e agora que o povo tá questionando, tá? Mas e os presentes que o Dilma recebeu, onde eles estão? Vamos fingir que não existe. Vamos virar a página, vamos falar sobre os assuntos, vamos falar sobre o Big Man o Big Brother Brasil. <risos> Filhas da puta. É isso que eu tenho para falar, certo? E aí, tem outra. A internet não perdoa não, vai achando que é a única coisa. Aqui temos... E a picanha, hein? E a picanha? Primeiro começaram com a história de que ela não... Era uma metáfora, que o Lula tinha falado isso da boca para fora. E agora ele está reafirmando que o preço da picanha vai cair Então era uma metáfora ou era uma promessa de campanha, certo? Vamos a outro vídeo que é a internet não esquece A família vão voltar a comer Você pensa que eu não vi você falar com o Bolsonaro Que tem gente falando de picanha? Eu vi você falar Fala, meu amor Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? O povo que está assistindo o seu programa Muitas vezes ele vai no açougue e compra uma picanha desta tamanho pensando que é picanha. Ele Compra com colchão, Xandu, duro. porque... É, é, é, sabe disso Ganhar é uma pepinha assim Faz um olho ele agora, vai, vai, vai. Faz, faz olho ele agora, vai. Vai. Vai se lascar você Faz Vou ele... dar um tempo aí porque também as coisas não podem acontecer Do dia pra um noite <risos> Virou meme, né? O povo lembra da picanha tá lembrando de tudo tropa que que é isso a internet tem memória não é mesmo e aí vamos para uma outra série de coisas que o Dilma falou certo e a mídia tenta esquecer nesse momento tá o presidente Dilma se tornou alvo de críticas de opositores em redes sociais por declarações dadas nesta semana sobre escravidão e obesidade gafes no entanto se acumulam desde a campanha do ano passado em evento público nessa quarta o petista falou sobre a obesidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, em um evento público. O presidente classificou a obesidade como uma doença que causa tanto mal quanto a fome e disse que o ministro agora estaria andando de bicicleta por estar acima do peso. A declaração provocou reações de opositores. O deputado federal Kim Catacoquim, por exemplo, escreveu Alô, galerinha chata que acha a obesidade lindo! O Lula falou o óbvio aqui, vamos chamá-lo de gordofóbico também, ou vão parar de glamourizar uma doença. A declaração de Dilma ocorreu dois dias após outra, também polêmica, na segunda. O presidente foi alvo por romantizar a miscigenação brasileira. Resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos, e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou no país causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação, disse Roraima. Entre os críticos, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, afirmou que nada justifica o processo de servidão estabelecido no Brasil por séculos. Então o senhor acha que a preguiça dos índios levou à escravidão de negros africanos e que isso foi bom porque provocou a miscigenação? Presidente, nada justifica a escravidão. A ditadura que o senhor não combateu submeteu os brasileiros a um tipo específico de escravidão, escreveu. Já durante a campanha eleitoral, Lula foi cobrado por apoiadores após escorregões na linguagem inclusiva. As queixas, geralmente feitas em privado, giravam em torno do uso da palavras como índio em vez de indígena e escravo no lugar de escravizado e de referências que contrariam, por exemplo, os veganos, com repetidas alusões a churrasco e picanha. E aí temos outras gafes aqui, né? Vantagem do coronavírus. O cara não para, é uma máquina e a mídia o tempo todo tentando passar um paninho para ver se fica bonito, né? Em 2020, Lula afirmou que o surgimento da pandemia do coronavírus foi positivo para alertar o governo Bolsonaro sobre a importância de um Estado forte para conter o avanço da crise econômica. O petista falou sobre o tema em uma entrevista à revista Capital. O que eu vejo? Quando eu vejo essas pessoas acharem que tem que vender tudo que é público e que tudo que é público não presta, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. E agora, olhando em retrospectiva, até o UOL, até os sites de esquerda estão admitindo que eles mentiram, que fizeram pavor, principalmente em relação à máscara, certo? E que nós tínhamos razão. Mas enfim, né? o Estado novamente fazendo merda em tudo que toca com sua mão de midas de merda. Em Brasil, em, desculpa, em abril de 2022, Lula cometeu uma gafe sobre policiais no momento do discurso em que fazia uma série de críticas a Jair Bolsonaro. Hoje temos um presidente que não derramou uma lágrima pelas vítimas da Covid ou com a catástrofe que houve em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele não tem sentimento, ele não gosta de gente, ele gosta de policial, ele não gosta de livros, ele gosta de armas, disse o Petista na ocasião em um evento com mulheres na Zona Norte de São Paulo. No dia seguinte, Lula pediu desculpas pela fala. Naquela semana, Lula afirmou que o mundo está chato pra cacete e pesado porque todas as piadas viraram politicamente erradas então não tem mais graça se você quer dar risada é nesses programas de humorismo chatos para cacete na televisão estão atacando os policiais né E aí ele chamou sequestradores de meninos depois uma fala de Lula sobre a atuação para a extradição dos sequestradores do empresário Abílio Diniz ocorrida há mais de 23 anos virou uma nova munição de Bolsonaro e seus aliados contra o petista na corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto durante um ato político em Maceió Lula relembrou em discurso como intercedeu junto ao então presidente FHC em dezembro de 98 para que atendesse as reivindicações de oito presos por aquele crime. Na época, o grupo de sequestradores estavam havia 46 dias em greve de fome e ameaçava iniciar uma greve seca com a interrupção de ingestão de água. Sete estrangeiros pediam a extradição para seus respectivos países, Chile e Argentina e o brasileiro transferência para seu estado de origem Ceará o episódio já era conhecido e a fala foi feita pelo petista para ilustrar sua antiga relação com o senador Renan Calheiros a época ministro da Justiça de FHC depois de uma longa conversa com o Renan ele disse Lula vai conversar com o FHC que eu tenho toda a disposição para mandar soltar o pessoal foi o FHC Fernando você tem a chance de passar para a história como um democrata ou como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro na morram na cadeia, relatou o petista na ocasião. Ele disse, se você conversar com eles e eles acabarem com a greve de fome, eu solto eles. Eu fui na cadeia no dia 31 de dezembro e falei com os meninos. Vocês vão ter que dar a palavra para mim e garantir que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. Eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos e não sei onde estão agora hora, onde será que eles foram parar e tem uma série de outras aqui como mandando a militância pressionar famílias de deputados violência contra a mulher a associa capial do interior a pessoa ignorante escravidão versus miscigenação brasileira Obesidade de Flávio e Dino e uma série de outras gafas que vão apenas compilando. Um motivo curioso aqui é que todas elas foram feitas na era da internet, onde a Globo não consegue tampar o buraco, certo? Eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado, apoie nossa oitava rifa e participe a mil, uh, concorra a mil reais no Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.